neste momento, é ganhar todos os jogos. Portanto, a melhor equipa vai jogar. Um, a classificação não está fechada e é preciso ter atenção a isso. A classificação não está fechada e, portanto, vamos ter que dar o máximo... Uh, acelerar a fundo para ver o que é que pode acontecer no fim um jogo muito perigoso, toda a gente sabe o que é jogar um, em Guimarães eu gostava muito de estar um, e, e foi uma falha minha eu teria que estar no banco neste, neste jogo acho que foi um exagero porque se, expulso, se os treinadores forem expulsos por aquelas palavras <risos> estamos todos expulsos portanto não vou falar muito sobre isso foi uma falha minha eu tenho que ainda ser melhor nisso porque eu tenho que pensar no bem-estar dos jogadores e eu, e eu precisava, nesta fase eu teria que que, que estar no banco, mas eles sabem que temos o jogo bem preparados, eles sabem o que fazer e vão estar fortes neste, neste jogo.